E, em 1979, começou a surgir a conversa do PT, partido de São Paulo, O conversa, a conversa, a conversa, a a o que vai ter, se tem um sindicalista na Lula, lá em São Bernardo, vai ter esse partido aí. Então, aí, todo mundo querendo, né? Todo mundo falou, então, vamos fazer, vamos tentar isso. E, na verdade, as primeiras reuniões que eu fiz, com o pessoal daqui, né, aqui de Goiás mesmo, para a gente pensar no um, um, um PT, foi no tipo, semestre de 1979. Em agosto, foi, em nós precisamos de uma reunião. Eu falo vamos, vamos para esse partido, vamos ver como é que ele é, é vamos saber. Aí, mandamos gente em São Paulo, eu já tinha que começar lá, sabia o que era e começamos a fazer essa articulação. Não estive no 10 de fevereiro lá em São Paulo, na fundação, do eu estava bem para trás um pouquinho, né? eram grandes lideranças do movimento sindical e popular também, e político, mas eu, nós aqui, aliás, de Goiás, não tivemos a tempo, mas o início da, da nossa participação. Aí, a partir de 80, nosso Lula começou a ver em Goiânia e colocou fogo na turma aqui. Né? Em, em outubro de 1980, foi que, na realidade, a gente constituiu o partido aqui em Goiás. Teve a primeira comissão provisória. A comissão provisória é, eu não participei dessa comissão de estadual, que foi a primeira comissão, e o partido foi fundado, né, foi fundado, foi fundado o nacional e foi fundado o Estado, e aqui foi no outubro. Nós estávamos tentando trazer alguns deputados do, na época do PNBB, que eram mais, é, mais de esquerda, até o presidente da, da comissão foi um desses. Eu partido assistiu, para, para, na aqui do que também vindo na Fundação, de e nós fomos já lá no estilo de fazer o partido. Aí, em 1981, formou a primeira comissão provisória do Ministério do formou a primeira Comissão Provisória de Goiânia. Né? Da... Eu, continuando, eu também professor trabalhando, mas fazendo a, a, uma grande atividade. Porque eu tinha a marca, não sei a Maria, mentira. Todos que saberes do Alguém se política, com apesar de ser professor. E apesar de os professores falarem para mim, mas a gente vai entender que eu sempre eu, eu falava isso sempre faz, Fiz as duas coisas e tentei fazer as duas coisas bem. Na medicina também, graças a Deus, eu, eu, eu, eu, sempre eu fiz, eu fiz o melhor que eu podia. Né? E nós estamos trabalhando. E a gente ia é assim, estava a segunda a sexta, e sábado e domingo, os dias do noite não é sábado e domingo no interior, e viajando para uh, tentar organizar o partido. E você faz isso, é, Vocês sabem, todo o meu bebê conhecendo é o bebê, porque todos os recursos seus foram. A bicicleta sua, o carro seu, o de ônibus que você for, já você fazia Não Eu tinha outra, saía e chegava na cidade, olhava o avô falei eu vou naquela região ali fazer o contato, Se eu tinha no sindicato primeiro, né, no geral primeiro, para tentar ver se tinha interlocutor. Eu poder fazer a né? Então nós fizemos é, nós fizemos isso na primeira comissão provisória de goiânia e eu, eu participei da comissão não era o presidente participei da comissão e é, em 81 luiz chegou aqui no dia fez uma reunião conosco e falou lembrando dos ali, é um grande, é um ali, ali. Bom, se não filiar o partido né? Óleo, cair na escada, a precisa de cantos, o Estado precisa de cantos. Aí foi um amoroso. Quando a gente conhece, o meio imobiliza a ser bafado, a dar os caminhos para E foi um amoroso. Todo mundo foi atrás dos amigos, dos parentes, dos tíos, dos bairros onde você tinha conhecido, conhecesse mais. Fizemos, tivemos a obrigação.